Estou aqui com o amigo, pesquisador e professor Jerônimo Freire. Tudo bem, Jerônimo? Tudo bem, é um prazer enorme para o Sr. Cassiano estar aqui no Instituto Galileu Galilei com a missão de apresentar o projeto Minha Escola de Sustentável. Este projeto é desenvolvido pelo Jerônimo Freire e Pedro Freire. Aliás, seu filho, muito Isso. admiro, Sim. Um, um jovem colaborador iniciando esse projeto contigo no momento em que nosso país carece de tantas iniciativas de qualidade como essa. Muito bem, a minha escola é sustentável. O que esse projeto é? Quem se destina? Professor Cassiano, o projeto Minha Escola Sustentável tem o propósito de discutir a ciência e a matemática com o viés da sustentabilidade. Sustentabilidade, né? Então, nós temos o, o projeto, ele consta de um livro, na verdade, são uma séries, um livro o primeiro livro é o livro azul, que é destinado ao Ensino Fundamental 2 e o um livro verde, que está para sair também, ser lançado este ano, que discute a questão também da sustentabilidade no ensino das ciências, aí no caso da matemática, da física, química e a biologia, com viés da sustentabilidade. Esse projeto ele consta do livro e kits, que são alguns experimentos, focados em quatro temáticas. Quatro temáticas. Quais são elas, professor? A uso e reuso da água, a questão da energia, a poluição, especificamente sonora e ambiental e a questão da, da, da educação ambiental. Todo o projeto é no contexto onde o cenário é a própria escola. Então, o aluno ele vai fazer o estudo da análise físico-química da água, no cenário da escola, e a questão da eficiência energética no cenário da escola. E assim por diante, são vários, são vários projetos, né? Nós, nós classificamos como projetos, projetos investigativos. E esses projetos hoje acabam tendo um papel extremamente importante. Eu recebi como presente dos autores este exemplar, e pude observar o cuidado não só com uma belíssima estruturação editorial, mas principalmente o valor do conteúdo, via preocupação dos autores em correlacionar a base nacional comum curricular, especificando detalhadamente as habilidades a que se relacionam os projetos. É importante, né, professor, neste momento, sem dúvida, esta abordagem. Sem dúvida e acrescentando também, professor, acrescentando aqui também o projeto ao longo dos experimentos, nós relacionamos com os ODS, né? O, os objetivos do desenvolvimento sustentável é uma preocupação hoje né da, na questão das, das crises da, da crise ambiental né, e fazer uma discussão nessa no cenário da escola esse é o nosso o nosso objetivo e sem dúvida nenhuma o é uma temática de extrema importância e principalmente porque ela valoriza esse processo através de projetos envolve metodologias ativas, Sim, porque é né? a oportunidade né? de verificar a criação das tecnologias que as crianças fazem e o uso das mídias que elas realizam, se envolvendo efetivamente na resolução de problemas significativos. Professor, tenho certeza que esse projeto seu e de Pedro Freire terá um papel excepcionalmente importante na educação brasileira, Professor Jerônimo, que também é embaixador pelo Instituto Galileu, Galilei para Educação, pelos seus altos serviços prestados pela educação brasileira, ao longo de mais de 30 anos, e agora, numa nova perspectiva, em que essas iniciativas, eu tenho certeza, elas irão concluir um trabalho que já vem sendo feito com muito amor e muito carinho. Né? Mais alguma palavra que você gostaria ainda de dizer, Jerônimo? Eu, eu agradeço, professor Cassiano, as suas palavras e me sinto honrado em fazer parte, ser embaixador do IGGF e também colaborar, contribuir com o projeto, com o seu magnífico projeto da Educação 4.0. É uma honra fazer parte dessa constelação de empresas que estão hoje, né, trabalhando junto nessa, com, em prol da qualidade do ensino, do ensino brasileiro. É verdade, nós agradecemos muito a sua presença aqui em Santa Catarina, na sede do Instituto Galileu Galilei para Educação. É um grande prazer ter os recebido aqui e tenho certeza que vocês contem conosco para a divulgação desse importantíssimo projeto que passa a ser também objeto de atenção e secretarias municipais de educação e instituições privadas Levando o que há de melhor em termos de educação para suas crianças e jovens. Muito obrigado.